Fala meus amigos, beleza? Hoje a gente vai trazer o quadro Primeiras Impressões do game The Piano, da Mistaken Visions, um game indie de terror. Então bora pro jogo, sem enrolação, deixa rolar, eu já tinha começado alguma coisinha só pra testar, vamos pro game. Onde eu estou? O que, que aconteceu? Aqui eu já estou controlando, tá pessoal? para eles ensinarem os comandos do jogo lembrando que o game de piano só tem para pc tá disponível na steam bem baratinho tá pessoal não custa nem 20 reais o game e o que eu falei já em algumas lives a gente tem que valorizar um, um pouco mais a questão dos games indies, gente, porque a gente perde muita coisa boa, muita coisa barata por ser indie. Então eu vou tentar na medida do possível trazer games. O CTRL você entra no modo stealth, espaço você Tá falando para eu esconder aqui Tá falando que quanto o olhinho ali tá aberto Quer dizer que a entidade pode me ver É isso que eu queria testar Pra ver o que que acontece se ela me ver É, vambora Vaza aí meu filho Tá vazado Tá, beleza Então, pessoal, eu vou tentar, na medida do possível, uma vez por semana, trazer um, um, um jogo indie para vocês. Acha a chave vermelha. Aqui não é nada mais, nada menos do que um tutorial. A história do game, gente, é o seguinte. A gente se chama John, a gente é um pianista fracassado, e a gente é suspeito, foi acusado, na verdade, de ter matado os, os nossos outros três irmãos, se eu não me engano. E aí a gente não sabe o que aconteceu, por que, que as pessoas estão acusando a gente desse crime, e a gente vai tentar achar as respostas, tá acontecendo esses fatos esquisitos com essas entidades aí, e vamos ver o que, que vai rolar. Onde dói, John? Em todos os lugares. A Mistaken Visions Game. E não deixa, galera, de deixar aquele likezinho, de já comentar o que, que vocês acham da gente trazer mais jogos. Lembrando, pessoal, eu tô tentando trazer para o canal muita coisa de terror. Então... Coloquem aqui pra mim o que, que vocês acham disso, se a gente foca realmente o canal em games de terror. E querem saber da opinião de vocês, não deixe de comentar. Vocês veem, gente, muito comumente em alguns games indies, e até mesmo games de... de Algumas produtoras maiores, essas falhazinhas de mecânica, o personagem você vê que ele tá todo duro ali dentro do carro, são coisas que podem melhorar, independente se é indie ou não, tá, gente? Eu não, a gente não pode avaliar só porque é indie e ficar dando colher de chá, não. Mas vamos, vamos ver a história do jogo, o que, que ele vai nos trazer agora nesse primeiro momento, que eu estou curioso para saber o que, que vai acontecer. Infelizmente, a gente não tem esse jogo em português, tá? Somente em inglês, então eu vou tentando traduzir para vocês o que dá Você tem seu ticket, John? Seu ingresso aqui, ó Lembrou das flores? Sim Tá aqui, ó As, as flores Ok, tá falando aqui o, o, o tab, abre o inventário, beleza Pega o vaso Aí, beleza, peguei o vaso, tá falando que o Luis talvez vá gostar Vamos ver o log aqui não, não, combine os itens, ok, vamos combinar, o vaso nas flores, ok, tranquilo, facinho, eu vi ele Eu vi ele, ele parecia triste, só que ele não me disse nada Você não é louco, você tem que levar a entrada principal, ok, vamos falar mais tarde Boa bar do game é todo baseado na em Paris, pessoal, depois da Primeira Guerra, se eu não estou enganado, tá? Por que, que você está correndo? Rodando o game, gente, no máximo de gráfico possível, tá? Olha o probleminha da sujeira que passa lá fora e entra dentro do carro. A minha opinião, gente, sobre essas coisinhas, é que eu acho que é um pouco de desleixo. Você já teve tanto trabalho para fazer o jogo, então capricha nesses detalhezinhos que não, não gasta muito tempo. Está na hora, você está ouvindo? Tempo pra quê? Não tô ouvindo nada. o, o a trilha sonora, os, os efeitos sonoros estão bem legais. Terrozinho, vou te mostrar. Aí ó, os irmãos. Nós tivemos um acidente. Eu estava caindo. Por quanto tempo eu caí? Escuridão. Seguida por silêncio. Isso é um pesadelo ou é a realidade? Eu estou vivo? Todos meus irmãos estão mortos. Não pode ser verdade. Eu estou vivo? Em algum lugar? Eu entendi. Eu acordei. <risos> A gente tentando traduzir do jeito que dá, tá? Bora, começou, gente. Onde eu estou? o ópera? Must be the side. The Barnaway Brothers. Aqui, John. É o filho de William e Leontine Barnaway. George, Lewis e Valentine são seus irmãos. John teve uma vida na, nas ruas. E depois tentou ser um escritor before Antes dos seus irmãos ficarem é famosos Antes da morte dos seus irmãos todo, Depois da morte dos seus irmãos Todo mundo suspeitou Que ele era o suspeito do crime Ok, vamos lá Inventário tem as flores Ah tá Vamos lá, a gente tem que achar alguma coisa por aqui Ó, oh, tem uma coisa aqui, ó. Oh. Go back. Você foi longe. Não vá até a ópera. Peguei aqui pílulas. Vamos ver o que serve. Inventa pílulas. Ah, tá. John usa para lembrar seu passado. Ok. Consuma as pílulas com é Vamos procurar mais coisas aqui. Tem uma coisa brilhando ali no cantinho. Não tem nada aqui. É uma máquina de escrever. Se você quer brincar de PixCond comigo, vá até a árvore e conte até 30 e me procure. Eu tô vendo o opa, opa, opa, opa, novo log Ok, ache o caminho Para a ópera Dom não vai embora Os irmãos dele Acho um caminho através Dos becos escuros De Paris É bem sombrio Cara Pai veio pra casa Tarde Ah sim Se esconda como a gente fez antes Oi, o que, que é isso? Opa, opa o que, que é isso? Que eu peguei. Ah, use Laudon, la, la, Laudanum para se acalmar. Assim. Ah, ok. Porque ele vai ficando doido, pelo que eu entendi. Opa, o que, que é isso que eu peguei? Ah, tá, caixa de marcha Caixa de marcha do carro Então tem que reformar o carro, pelo jeito Ah, sim Aqui, no, nos números aqui do teclado Eu troco, troco os itens Ah, ok Peguei a A, a maçaneta Aqui, ó, fiz o Beleza Beleza, é o, o câmbio do carro. Ah, não é esse carro, né? Provavelmente não. Aqui era só para eu pegar alguma coisa. Não vai embora. Não tem nada. É. Opa, opa, opa. Ele fica aterrorizado olha lá. ao olha carro aqui, gente. A passagem está bloqueada. Flores aqui ó, piano. Ah, salvar, ok, isso mesmo. Salvo. Salva aí. Vamos, vamos, vamos, vamos ver aqui. Preciso de alguma coisa para abrir a porta. O que, é que tem do lado de cá? Vai. Eita, abriu, vamos ver o que tem aqui para trás Será que era para fazer isso mesmo, gente? Não precisava do um negócio para abrir a porta, eu não entendi agora ah, Beleza, vamos embora, ah, opa, tem alguma coisa aqui Ah, está ficando atormentado Já trouxe o George muitas vezes em bares assim Pílulas, laudo a televisão ah, uma coisa afiano que é isso fi? Larga isso aí isso não é real. Vocês estão achando o gráfico pessoal? Olha baixinho aqui para dar um estéreo. Vamos lá, gente. Isso aqui parece que não tem nada. Parece, né? Não sei. Vai cortar o olho da mulher. Ai, meu Jesus! Nossa, velho! Nossa! Ah, credo! O que, que tem aqui? O carro do Valentine Vamos ver aqui, gente é, já usei a, a marcha Mas tem alguma coisa aqui a... Ah tá, é a TV Tá aparecendo aqui Desliga esse trem Tá fazendo um barulho ruim no ouvido da gente Bora lá naquele lugar que abriu, gente Vamos ver o que, que tem O que vamos Olha, olha, é Um bichão, um bichão, um bichão Um bicho ali, gente Pera aí, deixa eu salvar aqui Pronto Um bicho lá Não entendi o que ele disse não, gente Tá falando pra eu não correr, porque eu acho que o bicho pode ouvir, vai andando, se esgueirando e se escondendo. Vamos. Olha, o que que é isso cara, por que que ele perde essa vida ali toda hora? Um B ali, que aquilo? Na mãe Hum, esquece aqui, né? 7B Como se fosse isso Olha lá, olha lá Tem um A aqui, ó 6A Sem vida Peguei 7B, 6A 7B6 Ave Maria Vai me ver, vai me ver, vai me ver, vai me ver Isso, foi pra lá gente Vambora, bora, bora, bora, bora O que, que tem aqui? Tem mais coisa no chão aqui, ó. cheio de vida aqui Vaza, vaza vaza Vou procurar mais pistas Opa, opa Agora tô meio perdido, gente Ó 3D Essas notas Tem que significar Alguma coisa Aqui, ó 2E é... Tá Beleza, e aí? Não sei Tá, opa, opa Nenhum A rua da ópera Opa, piano Beleza, vamos salvar logo Antes que dá merda 4F Bora lá gente, vamos tentar Pegar essas notas Tem uma parada aqui para lembrar as notas C, E, D, F, G, A, B. Ok. Vamos voltar, gente. Ok. Ah, Escreva alguma coisa ali no lado direito que eu não li, cara. Que, que é isso, gente? O que tá acontecendo? Falando pra apertar o botão direito sem parar, cara Apertei que é isso, gente? que é isso? Tô só apertando aqui, gente. Eu não sei o que que faz Maria Tá maluco Muito estranho, não gostei Não gostei Na frente da ópera Olha aí Vou entrar na ópera aqui pra ver o que vai rolar Não gostei daquela luta ali não Não explicou O que tinha que fazer, cara Uma, uma zona danada aí Vamos lá, é a ópera dos meus irmãos. Beleza. Será que sempre vai ser assim um jogo no meio desses espíritos aqui? O, jogo, o show começou. Nada aconteceu, então relaxe. As músicas bizarras também, pra que tocar isso? Vai morrer mesmo aí. Eu ali no meio ali, ó. O povo assiste de pé? Mentira. Eles estão lá, sem o Lewis. Só tem dois dos três irmãos dele. Isso. Pense em alguma outra coisa. Totalmente sem controle agora, gente. É tipo uma coxine. Tá todo mundo me olhando. Todo mundo suspeita de mim. Eu não fiz nada. Olha o olho lá, velho. Vocês viram? A parte de cima ali? aparece O que que você fez? Não fiz nada, o que está acontecendo? Você pode ouvir agora? Escutar o quê? Consigo escutar o som da minha morte ecoando Consigo escutar o som da minha morte ecoando Através dos portões Na da... oh. siga, irmão Todos nós já se fomos, John Você não quer nos seguir para onde a gente está indo Depois disso Não tem nada Além de silêncio que Treta maluca, corra de um, corra. Ou é porque vai dar treta, gente. Só isso. Sai da ópera. Trai nota. Ah tá. Não seja achado. Ah, acho, acho. O caminho para embora sem ser achado. Olha ah lá, os de cara ali, bicho. Nossa senhora. Deixa eu só ver se tem as coisas aqui, que a treta vai comer bonita agora. Vamos aqui no piano aqui, tocar. Pianinho, salvare. Vamos bater uma coisa aqui no chão aqui, ó. Agora a treta tá feia, porque tá cheio de bicho aqui Não volte atrás Como se fosse isso, né? Desculpa o inglês, gente, mas nós faz o que pode Não diga pro pai Será que esses bichos não podem me ver? Ai, mas aí é difícil, mais. Ah, não, tem os, os que não pode ver, tá, tá pra lá. Escuridão, gente. Ai, ai. Ah, vai lá. Isso não é Paris. Isso não é o mundo real. Ah, opa, opa, opa, tem uma coisa aqui Que que é isso? Laudum. Laudanum Laudanum opa, opa, opa, Tem umas coisas aqui no chão Pilas Não, meu filho Engraçado, as pílulas eu não consigo usar Sem saída Ai meu Deus Que isso gente, calma O que que tá mudando assim? Nossa, velho Pra lá, bichão Opa, vira esse farolete pra lá, Sauron Tá vindo outro aqui? Os mortos aqui, velho Opa Uma coisa aqui, peguei pílulas Para de chamar, doido Tá vendo um monstro na sua frente, não? Vamos aqui no cantinho aqui É na manha Um bichinho Um bonequinho isso é do George, esse ursinho. go. Ai, ai, ai, ai. ai. Vamos dar uma volta aqui. Parece que depois da morte da mãe, o George não conseguia largar o bonequinho. Uma coisa assim. opa, opa. E das coisas aqui, ó. Pega, pega, pega tudo. Oi, oi, oi. Tá doido aí? O tamanho dessa seta? Que medo, velho. Sai. Um piano aqui. Então, opa, opa. Peguei laudo. É, galera. Acho que. Já tá bom, já deu pra ver as primeiras impressões, beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de comentar o que vocês acharam do The Piano. Comentem aí se vocês querem ver um detonado desse jogo, se, se a galera achar que gostou do jogo é bacana, a gente faz um detonado, beleza? Então é isso aí galera, espero vocês no próximo vídeo aqui no canal, não esqueçam do like, de se inscrever, um beijão, tchau, tchau!